eu tiro os caras que veio te carregar. Sado não é obrigado, agora ele tem alguma coisa pra falar. Olha pra esse cara, sinceramente a verdade eu jogo na cara. Porque você só rimar por like. Agora vai chamar os dois de igualzão que você só rima por hype. Nossa, que rima fraca. Falando Neto antes, esse psicopata. Tá rimando muito mal hoje, rapaz. Devia fazer igual o crackneto. Diz tá, eu não jogo mais. Só que eu jogo e sendo anima, só que o cante joga, joga fazendo rima Foda-se o craque neto, porque eu sou o Brunão, é edição especial, a sua rima não Minha rima não é especial, a sua é porque é de um débil mental Você entendeu? Agora na moral, pode sentar na cadeirinha ali a preferencial Claro que minha rima é de um débil mental, por isso que quando eu tô rimando eu sou letal é Depois que eu te bater, eu vou comemorar lá com a ACD Vai ah, ah. ah, ah. ah. ah. comemorar lá tá a ACD as ideias do cuzão Esse papo aí agora foi de vacilão que vacilação, porque as crianças estão é esperando, só que sua rima não. Que mentalidade burra, a esperança é você subir aqui e me dar uma surra. Coisa que não acontece, não foi nem ideia é mágica. Toda a verdade, desculpinha, sua surra de novo foi trágica.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 eu de burro, Como fala que eu só ganho aldeia se eu classifiquei lá na batalha da arte Cê tá ligado que faz parte de enredo? Pra queimar eu acordo cedo Eu me classifiquei na batalha da arte Aquela que você ficou com medo Aquela que você nunca mais voltou Cê tá ligado né parceiro que agora cê tá errado Ela até falou que valeu falo lá na arte Mas eu vou explicar pra agora cê tá revoltado Você ganhou Ô, meu parceiro bem lembrado lembra que eu tinha te avisado que se você não ganhasse estadual, aqui na frente você ia ser cobrado. Aí eu foda. Eu um. Então vem comprar que eu tô pronto pra mandar rima. Sempre olhando no seu olho, eu mantenho minha disciplina. Você tá ligado que pra fazer verso, mano, o cante nunca. Tudo bem, só que já era meu mano, sabe que eu mando rima Peço sempre anima, antes de você querer cobrar alguém Vai lá em um estadual e participa Ixi, ele cabejou, você tá ligado, olha eu vou matar Realmente tudo, eu ia cobrar esse arrombado Mas pelo visto ele tem nada pra me pagar Aí ah, é sinceramente, olha eu vou te falar uma vida Você tá ligado, consigo no ocasião Você é um arrombado, não tem nada pra pagar Se o quesito é freestyle, você é só um zé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 você falou que eu ganhei foma na minha música só porque eu falava de bandido Só que antes de eu ganhar foma lá na música, eu já espancava esse se fundido Como? Como foi isso? Explica que o moleque Entende a rima, sabe que eu não sou um pede break Ele pede rima e cê é pede break Como que você me espancava na batalha? Você não lembra? eu te espanquei lá na edição de trap Edição de trap, mano, você tá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 Porque ele é um fiasco Aí Johnny na minha frente vai virar churrasco Porque isso é um clássico igual Flamengo Vasco Já que o Benus perdeu você vai ter o um novo carrasco é tomar um Porque eu acho que esse vai ser seu último trago Meu mano, eu te mato e cê MC tropa da vente, bate um furacão, sai voando daqui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 De mosque, mas ele botou a premiação, você queria o Pix na tua conta? Mentira, que esse dia eu nem fui, quem foi o Big Mike Já você tava aqui, babando ovo dele pro hype aí... Minha bunda tá bem cuidada aí eu vou virar líder do ranking, Já a sua tá à venda lá na praça do tanque você se fudeu. Você tá ligado que nessa quem eu sou eu A bunda tá bem guardada no trem Ah eu tô vendo segurança -se da sua bunda O alvio Zé GM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 Black, uh, te mostro agora como eu vou uh, Falo pra você, meu mano, que daqui agora eu tô alçando o voo Como um gemido, são criado em beats, meu mano, honrando minha mãe e meu voo O que eu quero agora é que você prove pra mim que você tem mais do que flor, tipo uh, Postura, argumento e rima, muito mais do que só a melanina Tem a postura, o beat, fazendo uma cama e você colocando a letra em cima Senão pra mim vai ser tudo em vão, cê não entende, guri, tipo Cê me provou, não respondeu nada que eu falei Por isso vai pelos ares, lógico que eu tô no modo avião O é, rap me fez conhecer outros lugares oh! Só que infelizmente cê vira freguês Não conheço, eu sou a medusa, não como a cabeça Só que eu tenho seis oh! Não, eu também já que meio de Mas mano, seis cabeças tinha era aí, todos os trabalhos de Eclus, agora que acha queda A minha era outra, era a górgula, a cabeça com cobra me olhava e virava pedra Você tá entendendo o que que tá acontecendo? Te dei uma aula e nessa você se fodeu Porque não tem nada além do flow E hoje você se petrifica Que eu sou o escudo de perceu <risos> Porque se fosse, seria grega Cê não agrega Por isso agora você vai cair José Aldo, e e Gregor Você quer de nós é o melhor MC? Esse é tá te ouvindo Me chama de bomba, mano e pera de R.A.P O cara quer ser um malandro Ele acha que não vai bater Mas, guri, você não é um malandro, não Você vai se fuder Você se acha um malandro Se fudeu, Você vai se fuder Que achou um mais malandro que você E já tava... É... Mas agora, mano, é sem intervalo Mas eu nasci em Guarulhos, em uma cidade que nem tinha linha de trem Que não tinha os moleques e antigamente a gente era Zé Ninguém Mas não é bonitinho e nós é o Zé da Rima Enquanto o seu Zé Felipe, porque que você não consegue fazer rima? Pra ganhar de mim, traz a sua equipe Eu não quero colocar somente a minha cidade no mapa Tem o Barreto, tem o Caróis Hoje a sorte aos os moleque da minha quebrada oh! São sorteado, isso é iludido. Mas parece que sua rima é sortuda. Talvez esse sortido, Na minha cidade também não tinha nada. E eu mudei o mundo porque você entendeu o real sentido do nada. Poder. É tirado da mãe Todo mundo tinha É tirado da mãe e Os pai que nem tava em casa Mas eu cansei de história triste Quero alegria pra rapaziada É por isso que eu levo seu corpo ao cemitério Eu entendo de logística Que se for dar um pai e a mãe Nós tá no rap pra mudar Se assim, a estatística Todo dia o dinheiro cai, amigo ainda não tem um filho, hoje eu sou o pai do meu pai. Sabe por quê? que não aceme é E eu sou o filho do meu filho, aprendo muito com ele. Ele sabe que eu sou do DS, você viu que hoje percebeu?